Mas vamos lá. vai lá de novo. Meu nome é Alan, eu sou estudante de computação da Universidade Federal de Berlândia. É, já estou desde 2009 no Partido Pirata aqui do Brasil. É um movimento muito interessante, principalmente por causa que antigamente eu era bem desacreditado dos outros partidos políticos, assim como uma boa parte da nossa geração, e não só da nossa geração de jovens, mas de toda uma a população do Brasil, não vê nos partidos políticos hoje uma representação é, popular, uma representação de nós, né, da, dos cidadãos brasileiros. E, e veio com uma certa descrença. E eu, o partido surge na Suécia, em 2006, para tentar é, modificar algumas questões muito importantes na sociedade pós-internet, que é, é, muito, é, é muito caro. Temos que, como neutralidade de rede, é, Direitos autorais, patentes, privacidade dos usuários e vários outros que para a maioria das pessoas ainda nem entendem que tema que são esses. Mas esses temas são muito importantes Senhores, para as sociedades que a gente vai ter no futuro. E a gente tem um ataque muito grande hoje na internet por várias grandes corporações que querem tomar o controle dela. E o Partido Pirata vem principalmente para tentar garantir que a liberdade da internet para os cidadãos, mas não liberdade no sentido para cometer as coisas ruins, liberdade para os nossos cidadãos comuns, consiga é, usar a internet sem ser vigiado, sem ser controlado pelo governo, sem ser censurado. E isso é, parece uma coisa de ficção científica, porém é uma coisa de... Já acontece hoje em dia de forma muito forte. A censura já acontece em, forma em países é, muito de democracia muito desenvolvida. E nós vemos uma, uma, uma uma proposta de tentar reverter isso e de mudar isso, mas não só isso, de tentar fazer um movimento colaborativo, um movimento e, e não hierarquizar, um movimento horizontal onde todo mundo é igual a todo mundo, não tem essa questão de é, eu sou, é, de representatividade, a única pessoa que representa eu vai ser eu mesmo e quem vai representar você vai ser você, você vai ter direito à voz, voto, assim como todas as outras pessoas e essa nova forma de fazer política que a gente acredita que vai ser determinante para conseguir tem que mudar alguma coisa no Brasil que já está cansado, já está esgotado. Os, sistemas, os partidos hoje são orgânicos, hierárquicos e, corro, e corroídos né, nessa estrutura de poder. E a gente vem tentar mudar isso. E por isso... O em julho agora, no dia 27, 28 de julho, nós teremos a, fundação, a Assembleia de Fundação do Partido Pirata em Recife, vai ser um marco histórico no Brasil, na nossa opinião, assim como o Partido Pirata na Europa, que já tem conseguido ótimos resultados, nós acreditamos que nós podemos fazer muitas coisas, não só pelo que eu não acredito só que o Partido Pirata é um partido do futuro, mas é o futuro dos partidos, então a gente está descobrindo novas formas de fazer política e de fazer sociedade, e isso é uma coisa muito legal, se você está interessado saiba mais no nosso site www.partidopirata.org e venha com a gente nessa nova viagem nessa descoberta de novos mundos da nossa sociedade